O programa de desenvolvimento local para nós do SEBRAE é uma alegria muito grande realizar aqui no município de Pardinho porque ele materializa essa parceria entre os principais parceiros do município e o escritório regional do SEBRAE em parceria com a coordenação de turismo a gente fez um trabalho para levantar as principais necessidades do município e juntar esforços entre o poder público e o privado para que a gente possa atender as necessidades do município. Foram realizados cursos, capacitações, consultorias, é, muito apoio da vigilância sanitária também, para que os empreendimentos turísticos pudessem retomar as atividades dentro das normas e dos padrões de segurança. Esse pardinho pensou em se tornar um município de interesse turístico, nós firmamos parceria com o SEBRAE. Essa parceria vem para dar nível de competitividade ao microempreendedor, aos nossos serviços e produtos. Então, nós capacitamos as pessoas por intermédio do SEBRAE em parceria com a iniciativa privada. Esse ano, na retomada, nós trabalhamos fortemente para que os nossos atrativos se preparassem dentro dos protocolos é, com capacitação direta no atendimento, na organização do, do espaço e nos produtos. Quando eu fiz a abertura aqui da, da, da empresa, essa top 2 açaí, eu logo entrei no curso do Sebrae, né? que era da gastronomia da cuesta. Né? E ali eu fiz é, controle de estoque, de caixa, propaganda, marketing. Né? Então isso me ajudou muito né? a me manter. É, eu consegui me manter os meus 90 dias, passei pelos meus seis meses né? e depois venci assim, um ano, que era a barreira mais difícil, né? passar por um ano né? e a outra passar por dois anos. Né? E com esse curso eu consegui alavancar e montar uma outra sorveteria, né? que nos moldes dessa aqui, né? no, no, no centro de Pardinho, né? que ainda não está completamente pronta, mas já está funcionando, né? graças a esse treinamento e ajuda que ficou, né? porque de vez em quando aparece a Neia para me dar uma força. O Samuel me liga, faz uma hora de live comigo, né? E me orientando nisso, nisso, naquilo, né? Me levancou para abrir a outra, mesmo estando na pandemia, mesmo com alto custo e tudo, né? Eu consegui pôr ela para funcionar, né? E agora estou esperando a recuperação do mercado para completar ela e seguir em frente, né? É, o Sebrae é um, é um amigo nosso que ele vem ajudando a gente desde o início, né? desde um curso de Finanças que a gente já, já acompanhou pelo SEBRAE e agora nessa época ainda mais difícil um pouco que a pandemia que a gente está enfrentando a gente teve que ficar fechado por um período e o SEBRAE nunca nos abandonou, ele sempre online, nos continuou nos auxiliando então eles a gente desenvolveu um curso que é o PDL, né que foi um curso muito legal onde ele, o SEBRAE forçava a gente para conhecer novos empreendedores às vezes um tinha matéria-prima, o outro tinha o produto para vender então ele criou uma rede muito legal, né? Então o Sebrae de verdade é um amigo que vem nos auxiliando e graças ao Sebrae, ao empenho dele também, que hoje a gente está tá tendo esse sucesso que a gente está tendo, graças a Deus, a gente está atingindo, né? É Uma modificação específica que a gente fez foi nas redes sociais, que a gente também fez o curso de marketing digital com o Sebrae. Então as redes sociais nós estava deixando a desejar, coisa que para a gente estava gente bom. E tinha umas outras formas da gente fazer a divulgação, a propaganda, e isso está dando muito certo, está dando um resultado. A gente fez o curso de internet também com o Sebrae. Então são muitos cursos, né? É uma gama de cursos que tem para toda a área, para todos os negócios. Uma vez que está dando certo, se a gente deixar de pesquisar, de aprender, de buscar inovação, a gente corre o risco de voltar lá atrás de novo. Não é porque está dando certo agora que a gente pode abandonar. Eu acho que o Sebrae, uma vez amigo da gente, sempre vai ter que ser. É, a gente indica, né, que tem muitas pessoas que vê o sucesso da que a gente está tendo, conseguindo conquistar aos poucos, né? Então, muita gente vem até mim hoje para perguntar e eu recomendo que é, pesquise o Sebrae, que vá até o Sebrae, que lá eles vão conseguir ter uma capacitação muito melhor do que fazer por conta ou sem saber. Então, o Sebrae, de verdade, é um amigo do, do, do, desde o pequeno empreendedor, né?